Bora. Bora aí. Bora. Não, você é. Você é, é, Pedro, não? Não. é. a. a, a é Dois, três, três, a B, Zulu? Não. Tá. Tô na igreja. igreja aí, guys. 2, 3, 3. 3, 3, é meu. Um 3 pro bomb. Vem, ó. Ox, um plantana. Crowd na é direita e é a igrejinha. Default. Crowd na frente. Tô na Mais um, mais uma. Baixo, baixo, baixo baixo baixo um. Na frente, na frente. Embaixo, embaixo no pé. Embaixo no pé. A gente tá na igreja. Boa. Boa. 2x1. Mais um. Que eu vou clicar e depois você abre. Vou clicar, vou clicar. Cliquei. Okay. Botei mira. NICE! Oh, Pega Só tem uma e Só tem um flash uma lá. Só tem um um flash um B. B. Vim B. Mais dois, rampa. Mais um rampa. esquerda. À esquerda, zoado. Zoado, Por lado. Boa. Manteama. Bora. Tá na rampa, tá na rampa. rampa. Era forçado? Rapidão. Pode ser. Quer que eu deixe aquela lá, né? É, pode deixar ela. Corredor vários. Prinho morto. Boa, morto. Morto. Boa. Deus. Boa. boa. boa. Ah, entendi porque você quis ir B, Dudu. Passou os Tetris. Tá. Eu tô indo pra B, Dudu, sozinho. Morreu o Tetris. Ah, boa. Nossa... Tetris boa. É morto. Só que marar. Ok? Comparte os dois. Tá indo pro meio agora. Você exbocou ah, o meu meio? Barca entra no A, morreu. Mais outro A, mais outro A. Só com a Tetris, guys. A passagem da gorda, a passagem da gorda. Passagem da goida foi pro MF, eu acho. Tô MF aqui parado. MF do Phelps, não roda pro meio. É, meu. Falta aqui da piscina, então. Igreja, e CT costas, CT costas. Qual contato aqui esse aqui? Você pode picar. Tá vindo a CT, meio. Junta comigo aqui, vamos dar um double pick junto. Sem fofoca, velho Bora. Bora. Dois, três e... Fala, vamos Boa. vou jogar um anti... Vou apertar aqui, tá Vou propilar. Vai ter tetra, tá, né? Tá. Boca, Acabou, um. Entrando. Okay, okay. Mais um. Não, não. Mais um entrando. Foi morto. Okay. Não sei se tem mais. Paredão, tá, não cara. sei se tem mais, pode ser A. Tá, vou mirar, vou mirar. Vou mirar meio costas. Nada bombe, vira meio costas. Passa Mais outro, mas outro MF, miada no bombe. Não no Xbox, tá no bombe. Tá, de um tá vendo uhum. o plant. Default contando, faz HE. default. Vou egreja. Vou base vendo. Para Xbox. Deve ter um eu acho. Ter MF, eu acho. Cuidado Cudado com que é CT costas aí. ct MF não. É. Vai ficar. Joga no outro, na casa é da. É oh, nice. Fazendo <risos> tá. a morte? Boa! Bingo. Boa! Boa! Cuidado. Tá. Quem fez smoke, a gente taca. Tá... Doente. No escurinho. Ó, tá saindo no meio. meio eu só cavalando. Só cavalando. Um Tem um na. Ah. Tô cego. Petris, morto, voltei, voltei, voltei. Parei de merar, só gravar rampa. Ó, passar janelão, cuidado. Tá. Que coisa fácil Morreu na merda, mano. que um tá com... escurinho. escurinho. Frente, tá. frente, tá? Olha a janela, Du. Do... Olha a janela. Por Vou jogar recuado agora, tá? Peguei o escudo aí. Cuidado de janela aqui, tá voltando da B. Tá, vou olhar janela então. Consegue? Consegui. Morto. Bem. Mais um. Mais um, mais Pela um. Mais um. Mais um. Pode tirar a cara. Mais não um. Peguei Total na A. Vou isso? Sabemos. É não, sabe? Voltou. Ele voltou, Dudu. Tá. Cuidado com a B, ele era bom. Um, dar dar. Na, um na A, na gorda. Foi MF o outro, fica a bomba. Aham. Uhum. MF é meu. MF, tentando vir. Tentando vir. No bomb. Bomb da A. Dez de vida. Peguei MF. Bomb da A. Vida MF. Eu Co tô comendo você. Eu tô comendo você. Eu tô comendo Taco tava quase implorando por ajuda. <risos> eu nem falei nada. Ela acha que eu tava indo, velho. Eu dropo, um... eu dropo. Drop, drop, tá. Eu vou ficar jogando... Tec 9 deles. Rapa 1, um, subindo. 2, 3, subindo. Bob, subindo. Só Bob. Tá. Tem um flash, bro. <risos> Mas tá cheio de atrapa. Escria meu. Escria meu. Escria bordo. Mais um, mais um. Acho que o tava bomba, se tava Boa. boa. Alô, paredão, alô, paredão, e paredão. É Vou dar um pique e voltar. Vamos dar gay primeiro? Não, não. Pode bagar. Vai, que aí? É? Sozinho. Puxa, um... um do pé. Pode estar subindo a rampa. na rampa. Deu uma bala. Vou na rampa. é meu, Vou é meu. Vou Pode flechar. Aleluia. Mais um é bomb agora no bomb. Mais um bomb. 10 de vida, bomb. Comendo parece. paredão no walk. Então, eu também aqui como paredão. Ele tá comendo no auk. Ele tá com 50 de vida no máximo. Aham. Prado solta peru. Travado nele aqui de scout. Tá por esse paredão então. Tem, tá. Então, 50 de vida. Máximo. Boa, vai Massa mas, <risos> de vida. <risos> ok. Piu. Pilar, pilar com 10 de vida. Pilar com 10 de vida. Paguei é uma. Morreu. Um, um. Maguei outro pilar, pilar, pilar, pilar, morto. Pega a é peredão, pega é peredão, Pelo é peredão. É é vou conseguir eu pegar, guys. Que lá, calma, calma. Dei tudo escondido, guys. Speed, eu renovo, eu renova, velho. Mais, mais ou menos a pega. É. Eu tenho flash depois. Tô olhando o costa. Tô atrás da smoke, guys. Vai o peredão também, taco. Passou o smoke, passou o smoke, passou smoke. Pula a smoke. O que é uma Xuxa, tá? Banho taco. O Smoke Xuxa tá ruim, velho. Escurinho oh, morto? Fica na direita morto. Nem é meu taco não pica. Sobre esquerda. Me esquerda. Me deixa esquerda. Minha esquerda tá. Aí escurei, vai Só a direita Vou... não come. Só esquerda. Escureão. Direita comendo. Vou come. morto. Tira a cara, tira a cara eu jogo. Tira a cara eu jogo. Tem tempo? Não tá. Pedelão. Nice. They will not stop the bomb now. Outra HS, Joga. Avançado na A, um toma HS. Voltou. Tinha pra na árvore. Vem. Tá. 3, 2, 1. Nada árvore. Deu na MF. Cuidado a meiga. Subi a árvore, não vi nada. Vou ver se tem é CT. Eu posso passar pulando, velho. Peraí, é peraí, peraí, peraí, peraí. É o seguinte: um CT? Pode fazer, vai. Eu vou entrar a MF, fiquei correndo. Não o CT foi o Veio, VF, Foi Volta, vai picando, picando, picando. Depois eu vou ir Igrejinha e CT. Pode ir lá. Dois CT, dois CT, dois CT. Não pinta, Dois CT. Comendo, eu acho. Igrejinha rasgou. na rasgou Igrejinha, arrasgou. CT, dois. Tem dois, zero meado. Tu melhoras vem Tets, tá? Tá. Volta na CT aqui. Dois CT. Dois CT. dois CT, ah, do bom, bom, mais um, mais um, mais um CT. Tá botando fogo, aperta ah, aí. aí, ó. Tá eu. Ah, ah, isso, cara. Ah, eu vou gastar. Quer fazer aquela mesma, o cravado rampa aqui? Pode ser. Tirando flash. Tem um escurinho. Meio, hey, um armado. Uma arma desses. Olhava. Se voltar a mim, pegar lá. O cara. JT tá bem miado de fama, velho. Eu faço bem miado. É bom vocês ir direto pra B então, velho. Deixa bora, bora, então. eu embora então. Eu faço as coisas do NIP aqui, mano. Eu, ah, molo, eu já, já vou deixar mais boca aqui pra ver se eles devolvem, tá? Ó, mais Ust. um cara do pilar aqui. Ele smocou o escurinho. Depois eu bango pra vocês entrar, tá? Você pode jogar só suas, suas se quiser, ah, Calma, calma, calma. Aí, 45 tá. Não, pode tá soltar, pode soltar Vamos entrando na calma, guys. Sem afobação. Pode soltar as Ok. Banga só as continuação. Agora a continuação. Nossa, calma. calma. Pilar. 10 de vida, Pilar, guys. 10 de... Pilar com 10 vida. 10 de 10 de vida. Um Xuxa. Tem Tem Tem Mais um. Mais um. Mais morto. Mais Na tá Puxa o Ah, não, não era o Não. É. Ah, eu não sei se passa teto, tá? Ele é aqui, aqui, eu acho. Tô melhor, tô melhor. Output transcript: 2 dois, dois, dois, curios. Os dois saiu, não, Os dois comeu, os dois comeu pra B. Não do pegar, do MF, tá? Tá? Eles vão pegar as duas AK, tá? Aham. Uh -huh. MF é meu. CT. Quem vem? Vou plantar. vou plantar. pro MF. MF é meu. Eu, na real vou plantar pra tudo. CT vindo. Vou até CT, eu mato dois já já. Foi meio, janelão do meio. Não precisa. Boa. Boa. Nice, no final vale. Baga, outra. Peguei um. Entrando é na Caba, guys. entrei na coba. Ah. Tem continuação? Lá Não tem. Inip, grupo, peru. Morto. Tô tem banho continuação? Chegou. Caiga chego. chego. no Caba. Dois, flash. dois flash. Tá, eu tô de flash. Vai plantar. Dois, dois mortos. Morto. Perdeu meu. Eu eu. Nice. mais um é, Mais é, um Vou ficar no As bush hai. então. Vou entrar na calma, tá? Vai, a vai tá bom? na calma. Vai lá, não vai não é. não. Vai, eu nada. para Pilar. Direita, morto o Mais um piru. Morto. Pode bagar. Vai, Paredão. Vou smocar. Ok. Escurei Ah, escurei agora, na direita. Tá de AK. Eu tô cravado, você sai escurinha. Tá da costa. Então, eu tô na base aqui. Queira, saiu escurinha. Ah, morto, base, base, base ah, lá. Tá. tô. Saiu, saiu. Saiu escurinha. Nossa, é a base. Nossa, é a base. Então, dois voos. Boa, é da base. Boa, é, é, é da base. Só aí, 4. Tô comendo o paredão. Boa! Oh. Ah, eu apago, cuda. Fez uma aqui escurinha. Vs round, ganha o jogo. Foi Bora. Escurinha. Banhei aqui lá. Encontra a escuridão. no escuridão. Sai, sai, sai, sai, sai. Morreu. Morreu não? Já com o -paredão. Paredão, paredão, Mais um, mais um. A fecha no escuridão ou pilar, não sei. Paredão, paredão morreu. Ok, mais okay, é um. Pode ter o Nilba. Pode ter o Nilba. Pode ter o Nilba. Bangaram. Eles vão ficar lá atrás. Aí, vai paredão, alguém? Paredão, paredão comeu. Nilba morto, Nilba morto. Um paredão. Triste de não, pra gente participar. Rota 0 aqui. 2 escorridas. Tirou na mole. Morreu. Triste. Pra ver nip, tá? RIP, nip, nip, nip. Eu acho que os caras vai querer bater aqui agora, mano. Tá. Eu vou chegar molando a tá, tá com o lado, Tá com o lado, Vem, Vem comigo lado. Direita. direita. Direita, direita. Direita, direita. dois Tá ganhando, tá ganhando. Mais um eu morto. Você ah. tá cheirando tá bomba, bomba, perto da bomba. morto. a dois é do pela base. direita. morto.